Lula quer literalmente mandar a Dilma pra China Só que isso não é uma notícia boa E eu vou explicar pra vocês o porquê Logo depois, claro, que você clicar no sininho Pra receber as notificações, se inscrever no canal Deixar o seu like, entrar na nossa Twitch E também o nosso novo canal no Youtube O Catagames, que a gente tem feito transmissões de gaming E também, além disso, claro O Congresso do Movimento Brasil Livre o Congresso do Movimento Brasil Livre mbl.org.br congresso Você vai poder participar gratuitamente Desse baita congresso que a gente vai ter o dia inteiro aí neste final de semana Bom, então vamos falar sobre o que que tá acontecendo O Lula quer nomear, e está utilizando o Haddad para isso A Dilma para o banco dos BRICS o que é o banco dos BRICS? É um banco formado pelos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, e que tem o financiamento né, desses países, e que esses países recebem também empréstimos, inclusive o Brasil recebe empréstimo desses países desse banco. E o orçamento, meus amigos, não é nada mais, nada menos, né, nós podemos corrigir esse valor, mas o último valor que nós temos é de 100 bilhões de dólares. Imagina 100 bilhões de dólares nas mãos de Dilma Rousseff. Dilma foi a pior presidente da história do país, saiu com a maior rejeição, foi a responsável pela maior crise econômica da história do país, isso inclusive superando a pandemia. Nenhuma pandemia foi capaz de produzir uma crise econômica tão grave quanto a que a Dilma Rousseff causou no Brasil. E ela, com perdão do trocadilho ou da piadoca, não vai ser competente nem aqui, nem na China onde fica a sede dos BRICS, né, e querem mandar ela para comandar esse banco, e mais, o Lula não tem o direito de fazer essa nomeação, quem tá nomeado hoje para o banco dos BRICS, né, é o Truirro, Marcos Truirro, que tem um mandato de cinco anos, e o mandato dele não acaba agora, o Lula não tem o direito de nomear agora, mas ele está utilizando o Fernando Haddad, sua marionete, a gente sempre soube que o Haddad é um poste que não manda em absolutamente nada, não tem capacidade para gerir absolutamente nada, a gente viu a cidade de São Paulo, como ficou destruída após a gestão do Haddad, está utilizando o Haddad para pressionar o Truirro a renunciar ao cargo. Veja só, Lula não tem o direito de nomear o presidente é, do Banco dos Brics e quer que o atual presidente que tem mandato renuncie para ele colocar Dilma. Olha o absurdo disso, a Dilma administrando 100 bilhões de dólares, ganhando uma teta também, com um altíssimo salário né, de gestora de Banco dos Brics e para além disso, Lula disse que ele não tem que pedir licença para governar. Pois eu digo, Lula, você tem que pedir licença para governar. Sim. Pede licença, senhor te Mordo! Tem que pedir licença do parlamento que foi eleito com mais votos do que você. Dois terços da população brasileira não votaram em você. Agora, três terços. 100% da população brasileira votou no Congresso Nacional, votou no Senado e votou na Câmara dos Deputados. Portanto, nós, Parlamento, temos mais representatividade popular que você. É verdade, o seu papel é governar. Agora, você precisa pedir licença para governar, porque você precisa de leis para governar. Para criar o um Ministério, nós precisamos aprovar. Para extinguir o um Ministério, nós precisamos aprovar. Quer mudar a Lei Trabalhista? Nós precisamos aprovar. Quer mudar a Lei Tributária? Nós precisamos aprovar com maioria de 308 em dois turnos, nas duas casas. E nem passa por você, não tem nem sanção presidencial. Né? Então tem que pedir licença para governar sim. E mais! Nessas duas primeiras semanas de votação, sabe por que a gente não votou nenhum projeto do governo? Eu já tinha dito, quem acompanha o canal já sabe disso, quem acompanha o Clube MBL, aliás, se você não se inscreveu no Clube MBL ainda para receber notícias de bastidores, você está errado. Quem acompanha meu canal já sabe, nessas duas semanas só foram pautados acordos internacionais, de consenso, que todo mundo vota a favor, que é de cooperação entre países, né, de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento militar e por aí vai, que não tem discussão, que ninguém vota contra, que é aprovado por unanimidade, que são geralmente as pautas que a gente chama Pautas de quinta-feira Que é a pauta que o pessoal marca a presença E vai embora para suas bases eleitorais Vai fiscalizar hospital, fiscalizar escola Vai receber prefeito, vai receber vereador Porque é pauta de consenso Então não tem ninguém para discutir, ninguém para discordar E por que, que a pauta tá sendo assim? Porque o governo não tem base ainda, o governo não tem maioria Lembra que eu disse para vocês do cálculo dos ministérios da distribuição de ministérios Lula não tem maioria na Câmara dos Deputados tá suando para conseguir Me ajuda e por isso tá com esse discurso desesperado de que não precisa de licença para governar. Precisa sim. Medida provisória passa pelo parlamento. E se nós não decidirmos sobre medida provisória, ela cai, ela caduca e perde a eficácia. E você não pode fazer uma nova medida provisória com esse conteúdo. O senhor não é um ditador, Lula, o senhor presidente da República. Ah, ainda disse que não estou aqui pra agradar, tá sim, você é presidente da república você tem que agradar todo mundo, inclusive quem não votou em você, o presidente da república representa o país inteiro quem votou e quem não votou nele assim como o governador representa o estado inteiro quem votou quem não votou nele, o senador é a mesma coisa, o senador é um pouco menos que ele ainda tem uma linhagem, um segmento ideológico, mas ainda assim tem uma representatividade maior do que um deputado federal uh, um prefeito tem que representar a cidade inteira, quem votou e quem não, não votou nele, é a mesma uma coisa a presidente da república, dar esse tipo de afirmação só mostra que Lula não tem capacidade, não tem porte não tem postura para ser presidente da república e o fato dele ainda não ter maioria é ótimo, é excelente para nós quanto menos projetos medidas provisórias nós tivermos tramitando do, do governo na câmara dos deputados, mais vitórias nós temos, só da gente não estar votando matérias do governo de interesse do governo, já é uma vitória, nós já temos, já podemos Vamos comemorar as nossas primeiras vitórias né, em cima do governo Lula, que não tem maioria e que nós vamos trabalhar aqui na Câmara dos Deputados, mesmo se conseguir formar a maioria, vamos obstruir e vamos usar a população para pressionar e para a gente conseguir derrotar o governo, mesmo com ele distribuindo cargo a dar com um pau para ter maioria. Me ajuda! O Capeta já ofereceu seus serviços para você em algum momento?